Salve, sou Marco Querini! Hoje estou em Florianópolis. Daqui a poucos dias vou participar de um encontro onde eu vou encontrar meus amigos do Legado Milionário. Amigos que eu formei nesse encontro em que a gente, em conjunto, procurava expandir os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos. A gente sabe quanto é importante investir numa mentoria para a gente alcançar os nossos sonhos a gente conseguir descobrir determinados conhecimentos, é necessário a gente ter um mentor, é preciso que a gente vá atrás de alguém que já percorreu esse caminho. Mas hoje eu estou aqui, estou em Floripa, acabei de sair de um hot yoga, vou te dizer, nunca havia feito isso. O ambiente ele, primeiro aquecido, depois simplesmente são feitas posturas de yoga, é um contato com o seu próprio interno, com a sua própria realidade. Eu já falo nos meus vídeos, a gente tem que fortalecer a mente, a gente tem que fortalecer os pensamentos. Yoga é uma forma de você também trabalhar. Trabalhar seus pensamentos, trabalhar o seu interno, tomar contato com essa sua realidade, desestressar, ficar com frequências positivas na sua mente, ondas alfa que fazem você diminuir sua frequência em relação ao estresse do mundo e faz muito bem. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo!